Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. E já estamos com nosso piso no jeito. E hoje, antes de começarmos o trabalho, pessoal, a gente tem para uma dica para passar para vocês. É uma dica muito importante que tem ajudado muitos azulejistas a não terem problema na hora de assentar o piso. A gente tem uma, uma gama grande aqui, olha, de piso. Desse lado aqui tem mais, tá vendo? Mais uma área, uma... Grande aqui também E qual que é a dica de hoje, pessoal? A dica de hoje é o seguinte Quando você recebe um lote de piso grande assim é, O que, que o azulejista tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer, pessoal Antes de começar o assentamento É conferir o lote do piso O azulejista tem que ficar com o lote do piso gravado na cabeça Por exemplo, só para vocês terem uma ideia Nessa área aqui, ó Aqui é a garagem E ali é a rampa Nessa área que eu estou aqui, vão ser dois tipos de pisos diferentes. Na garagem vai ser um tipo de piso, na rampa vai ser outro tipo de piso, que vai ser o mesmo tipo de piso que vai pegar o corredor e a área do fundo. Aqui nós temos área de garagem, área de rampa para liberar o acesso aqui para os clientes. Então a gente já fez esse trecho aqui. Então aqui eu tenho na cabeça que são dois tipos de piso. Primeiro, eu não posso fazer confusão com eles. O arquiteto mandou para mim o projeto né, com os tipos de piso que vai, então eu já tenho que saber. A segunda coisa é a seguinte, quando você for começar o assentamento, você tem que ficar muito atento a isso aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, é o código do piso. Cada uma dessas caixas tem um código como esse aqui. Esse aqui é o AR72026. Então, esse piso aqui é o piso que vai na rampa e toda a área externa, toda a área do fundo esse, esse piso aqui eu tenho que ter esse lote na cabeça porque pode acontecer de mesmo nesse lote de piso aqui que deveriam ser todos iguais virem algumas caixas de outro, outro lote diferente misturados nele que provavelmente é, pode ser um erro na expedição é, quando esse piso ele sai da fábrica ele vai para um, um distribuidor esse distribuidor entrega na loja a loja também tem um estoque lá. Pode acontecer de haver uma falha na hora de separar esse piso para entregar na sua obra e vir uma, duas, três caixas de lotes diferentes. O que, que acontece? Se o azulejista não perceber, ele acaba assentando o piso e só vai perceber depois. E para trocar isso, pessoal, uma dor de cabeça muito grande. Então. Fiquem atentos, quando você começar um ambiente, veja o lote daquele material e antes de começar a sentar cada um do, do das caixas que você abrir, observa se a caixa tem o mesmo lote do material que você está sentando para que você não tenha dor de cabeça e não precise trocar nenhum piso depois. Então fica a dica pessoal, atenção na hora de começar, que tipo de lote é e se você perceber que o lote não é o mesmo, separa aquela caixa para o serviço e vê o que está acontecendo, ok? Essa foi mais uma dica do azulejista. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão um de obra, é, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!